Shalom a todos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como foi narrado no vídeo anterior que tratava-se do pai e do filho, veremos conforme eu prometi que faria um vídeo relacionado com o filho que foi adorado, e conforme isso seria nos originais. Vamos ver os tópicos escriturais e conforme estão nos originais. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei por pai, e ele me será por filho, e outra vez... Quando introduz no mundo o primogênito, diz, e a todos os anjos de Deus o adorem. Percebam que na colocação diz que o Filho herdou o mais excelente nome do qual os anjos não haviam recebido, sendo gerado do próprio Pai e passou a ser unigênito e declarado primogênito por causa da adoção de filhos, que só chegamos ao Pai por causa do Messias que todos os que estão nele enxertados seriam chamados de filhos corredeiros com Cristo. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Quando nasceu o Salvador, dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos adorá-lo. Quando o mestre estava ensinando sobre as vestes, que não poderiam colocar remendo novo em vestes velhas, nem vinho novo em odres velhos, se não se rompiam, chegou o chefe de Sinédrio, um juiz, diante de Jesus, dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou no momento em que o cego de nascença reconhece. Ele disse, Creio, Senhor, e o adorou. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. Quando a mãe vai ao mestre pedir ajuda por causa da sua filha endemoniada. Então chegou ela, e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Na ressurreição do Messias, quando as mulheres reconheceram após ele ter se declarado, e indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo, Eu vos saldo. E elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram. O Messias apareceu para alguns, mas outros duvidaram e só acreditaram quando viram de fato e quando viram o adoraram mas alguns duvidaram já na ascensão do Messias está assim e adorando eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus Amém já de acordo com o momento da crucificação houve uma zombaria e não adoração e feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos, o adoraram. Já em certos casos descritos sobre a adoração que muitos fazem por causa de trocas, agora vejam Deus da troca onde está. Se na realidade você reconhece quando um busca por algo em troca de favores, como meritocracia, entenda que o diabo levando -o a um alto monte... Mostrou-lhe, num momento de tempos, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, Datei a ti todo este poder e a sua glória, Porque a mim me foi entregue, E dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, Tudo será teu. E Jesus respondendo, disse lhes Vai-te para trás de mim, Satanás porque está escrito Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás esse foi o momento em que o Messias havia passado pela prova no deserto durante 40 dias e 40 noites sendo ele tentado por Satanás e muitos nem se não conta quando estão sendo tentados vejam a importância de adorar apenas ao único que tem esse direito e eu lancei-me aos pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro adora a Deus adore apenas ao Criador assim declarou o anjo até o anjo do Criador não ousou ser adorado o mesmo aconteceu quando o apóstolo Pedro foi ao encontro do centurião e aconteceu que entrando Pedro saiu Cornélio a recebê-lo e prostando-se a seus pés o adorou Ninguém é digno de ser adorado. Para ficar bem claro, veja o contexto do que eu estou falando. Percebam, vocês que adoram tantas entidades, só existe um ser digno de ser adorado. E esse ser é o Criador e o seu Filho Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, ou conforme alguns chamam por aí. Vamos entender o contexto. E os quatro animais diziam: Amém. E os vinte e quatro anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Na adoração está toda a sua devoção por aquela pessoa. Adorar é prestar culto, dando referência a esse alguém. A nossa adoração tem que ser com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento mergulhar no rio fundo adentrando nas profundezas que é dali que conhecemos os mistérios vivos do Criador. Portanto, fique na paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua Hamashia. Amém.